Fala aí galera, você que como eu é louco por drywall. Pessoal, eu queria mostrar aqui pra vocês é, dois tipos de adaptadores para parafusadeira ou furadeira. Mas antes de qualquer coisa, eu quero te pedir, se você não é inscrito no canal, se inscreva, se não deixou o like, deixa o like e não esqueça de deixar o seu comentário, porque isso ajuda muito o canal. Mas chega de papo e vamos, bora pro vídeo! Olha só, galera, o primeiro adaptador tá, que eu quero mostrar para você é esse aqui. Esse adaptador você consegue ó, fazer vários tipos de movimento com ele. Por exemplo, se você tiver num espaço muito apertado, você pode dobrá-lo assim. Ó, e ele vai funcionar normalmente. Deixa eu colocar o, o... Então, pessoal, conforme você pode ver, você consegue, em qualquer mínimo espaço, você consegue trabalhar com ele, então ele te ajuda a fazer um cortineiro, te ajuda a fazer uma uma prateleira mais apertada, de repente uma prateleira para colocar um, um aparelho da net ou do um outro ou aquele aparelho também da da sky, né? esses aparelhos assim que são muito pequeno, apertado, né? Com com às vezes tem menos de 15 centímetros você consegue. Esse daqui é um outro modelo, tá? É também um adaptador, só que ele não é flexível. Ele entra aqui... Então, como você pode ver também, pessoal, é só. Você pode encostar aqui, tá? E no espaço pequeno você conseguiria colocar um parafuso. Tá OK? Então, eu queria mostrar esses dois adaptadores aqui para vocês, porque às vezes em algumas situações principalmente criando decoração, às vezes nós somos obrigados a trabalhar espaços reduzidos. E isso nos cria uma dificuldade muito grande. Por exemplo, eu já tive algumas situações que para fazer cortineiro em uma laje é, que estava desregulada, eu tive que subir com as placas, cortar as placas é, é, certinho, colocar cantoneira embaixo e subir com a... Com a placa, já com as cantoneiras. Se eu tivesse um aparelho desse aqui, eu conseguiria, ou aquele outro, eu conseguiria fazer o um cortineiro sem precisar ter esse trabalho todo. Então, mais uma vez. Então, mais uma vez, eu quero te pedir: se você não é inscrito no canal, se inscreva. E se você também ainda não curtiu, não deixou seu like aí, ainda não deixou seu comentário, faça isso. Assim você me ajuda e eu tenho ânimo para fazer cada vez mais vídeo para vocês. Um abraço para você que, como eu, é louco por drywall.